Boa tarde, galera. Tudo bem? Meu nome é Maite Lourenço, para quem não me conhece. Eu sou a fundadora e CEO do Black Rocks, que é uma iniciativa que incentiva a população negra a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. Alguém já tinha ouvido falar do Black Rocks? Levanta a mão. Gosto assim, gosto de representatividade. A gente vem desenvolvendo um trabalho desde 2016, trazendo cada vez mais a discussão da importância da população negra dentro do ecossistema, entendendo que nós somos 54% de uma população e que, muitas vezes, a gente não está representado. Vou pedir a gentileza para vocês olharem ao redor, aqui e depois onde vocês estiverem, quantas pessoas negras vocês enxergam? Dá uma olhadinha, por favor. A gente chama isso de teste do pescoço. Já ouviram falar? Todas as vezes que vocês estiverem em algum lugar, que vocês forem visualizar se tem pessoas negras, façam o um teste do pescoço. Sendo que a gente tem 54% de uma população, por que a gente não está representado? Então, hoje a gente vem com o Black Rocks discutindo isso e mostrando cada vez mais que a população negra tem um potencial muito grande de estar nesses espaços. Nós temos potencial na tecnologia, nós temos potencial de inovação, entre outras áreas. E aí o BlackRock hoje ele acelera, incentiva e desenvolve as, as startups em fases de operação e pré-operação. Essas startups elas pelo menos têm que ter um fundador negro. O nosso objetivo é cada vez mais a gente desenvolver de fato, iniciativas que tenham as características brasileiras. Então, hoje a gente trabalha com startups de pré operação e pré-operação dentro das áreas de tecnologia diversas, áreas de fintech, áreas de agrotec, entre outras. A gente tem até uma outra startup que está aqui. Levanta a mão aí, Tainara, por favor. Tainara tem uma startup de agronegócio. Vale a pena muito conversar com essa menina. Ela é um potencial enorme. E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre os desafios que nós temos e aí pensando na comunidade em si que fala, que pensa sobre tecnologia, os desafios que nós temos na hora de abrir, de entender e desenvolver uma startup. Alguém aqui já tem startup? Legal, uma mulher, que legal, que bacana. E aí, a nossa ideia hoje é discutir um pouquinho como é que a gente desenvolve. Quais foram as técnicas que quem está aqui, do painel, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, fez para poder desenvolver as startups. Então, nós temos duas startups em momentos diferentes. Uma que já está em processo de tração, ou seja, que já vem desenvolvendo, que já está alavancando, que já tem um negócio construído. E uma outra startup que está no processo de pré-operação. Ou seja, ela está desenvolvendo ainda o protótipo, fazendo todo o processo de validação, entendendo quem é o cliente, entendendo quem é o produto. Então, vale a pena vocês entenderem dois processos diferentes para vocês verem a trajetória dessas duas startups. Beleza? Então, eu vou chamar no palco o Júlio Cosmos. Ele é CEO e fundador da Juntos Campos e vai falar um pouquinho da experiência dele. Uma salva de palmas, gente. <risos> Por favor, onde você quiser. E o Diego Conrado, que ele é fundador da InnovaQIA e CEO também da Startup. Uma salva de palmas. Parabéns. Não vou sentar no meio, não. Senta lá. <risos> e aí a ideia é eles apresentarem um pouquinho, né? Cada um de si. E também a gente depois, no, a gente deixou uns 10 minutinhos para vocês fazerem perguntas, tá? E aí no final vocês fazem as perguntas. Eu tenho algumas e aí eu vou fazendo, enquanto isso, na, quando chegar nos 10 minutos a gente passa para vocês. Beleza? Bom, vou pedir para vocês se apresentarem, Júlio, aproveitar que você já está com o microfone. Pronto. Então, fazer a apresentação. Pronto. Alô, pronto. Estão me ouvindo? É porque está dando um eco eco, eu é. não estou conseguindo saber. É, beleza. Bom, meu nome é Júlio Cosmo, sou CEO da Juntos Campos. Alguém já ouviu falar na Juntos Campos? Existe um motivo pelo qual vocês dificilmente devem ter ouvido falar da Juntos Campos. A gente trabalha hoje, atualmente, com inteligência artificial para Ministério da Defesa, Ministério da Saúde. Então, muitos dos projetos que nós fazemos, é, alguns são classificados, né, outros não, então não tem essa exposição né em mídia e tudo mais né a juntos campos hoje ela está em Brasília e São Paulo né o nosso polo hoje praticamente é Brasília mas começamos aqui é uma startup que nasceu em São Paulo né a gente faz parte do grupo de startups do Black Rocks né? nós somos apoiados pelo Black Rocks desde o começo né a startup ela já tem quatro anos né? E hoje a gente trabalha com inteligência artificial voltada para análise de personalidade das pessoas. Né? Então, é um pouco aberto, porém, tem muitos projetos e muitas iniciativas dentro dessa linha. Né? Eu acho que um pouquinho da Juntos Campos é isso, né? Opa, a plataforma... falar um pouquinho do meu histórico para vocês. Eu sou formado em Ciência da Computação eu trabalhei quatro anos na NASA né então antes de retornar para o Brasil e startar, né esse negócio começar uma um, um novo mundo para mim né eu tive essa passagem de quatro anos no laboratório de propulsão a jato alguém já vou falar JPL é um dos laboratórios da NASA né e a minha especialidade lá era compressão de dados né lá eu sempre fui instigado o que que eu estava fazendo pelo meu país né e por isso né, nasceu a Juntos, né, e essa oportunidade de voltar e trazer alguma coisa mais de tecnologia, alguma coisa bem robusta para poder auxiliar é, é, os processos dentro do, do nosso país. Né. Hoje a gente trabalha, atua diretamente para 300 mil servidores no Ministério da Defesa, né, e parte desses, desses servidores hoje utilizam a Campus diariamente, então... Para mim, pessoalmente, né, um, é um orgulho muito grande ter saído, ter estudado aqui, na verdade, saído, trabalhado fora, voltado com uma experiência e devolver isso para o meu país. Né? Então, é um pouquinho né, sobre mim. Né? tá bom? bom, boa tarde. Meu nome é Diego Conrado. Oi. É, meu nome é Diego Conrado, eu sou fundador e CEO da Innova. É, a Inova QA ela nasceu depois de um incômodo meu, eu trabalho com qualidade de software há mais ou menos 11 anos e eu percebi que só grandes empresas usavam o capítulo de qualidade de software no processo de desenvolvimento. Então, a partir disso, eu criei uma uma plataforma que consegue conectar é, pequenas fábricas de desenvolvimento a um grande grupo de testadores. É como se fosse um Uber do teste de software. Então, de um lado eu tenho os testadores, de outro, o sistema a ser testado. E quem disponibiliza na plataforma acaba remunerando esses testadores por bug encontrado ou por alguma ação executada no sistema. Então, além de, dessa plataforma que a gente oferece que... É, se chama teste. a gente também oferece serviço de consultoria de teste e qualidade de software, é, consultoria em segurança da informação para teste de intrusão e pen testing, é, teste de stress, teste de performance, teste de usabilidade e aceite também. E a Innova tem um ano, um ano e meio que, que já está rodando. Legal. Gente, alguém identificou, através das falas deles, qual que é a startup que está em tração e qual é a startup que está em operação? Quem acha que é a Juntos, levanta a mão do Júlio. Entenderam a minha pergunta? Não? Não deu para entender? Tá. Eu perguntei para vocês qual é a startup que vocês acham que está em tração e qual é a startup que está em operação. Então, entre as duas, vocês vão votar. Então, a Juntos, a Juntos Campos, quem acha que está em tração? E quem acha que é a do Diego? Vocês erraram. Vocês erraram. Acertou quem falou que a Juntos está em tração. E agora eu vou deixar o Júlio contar um pouquinho... Como é que foi o processo de iniciar a startup, né? entendendo que ele, ele vem de uma pivotagem. E aí ele vai explicar um pouquinho como foi. Isso, nessa volta minha para o Brasil, na verdade, eu vim para atuar na parte de educação. Né? Então, eu criei a plataforma Juntos, né? não era Juntos Campos ainda. Então, assim, eu tive uma oportunidade de passar por algumas é, algumas prefeituras no brasil a gente construiu uma plataforma de educação que é o objetivo era o que realizar análise de performance e desempenho de cada aluno de escola pública no brasil essa era a meta né quando eu saí de lá quando eu voltei esse era o nosso objetivo porém né entrou o processo de pivotagem quem sabe o que é pivotar né? tá, o processo de pivotagem é praticamente você mudar o rumo ou norte né, do seu negócio. Né? Eu vim trabalhando com o mesmo conceito de inteligência artificial para melhorar né, o dia a dia da, dos alunos de escolas públicas, porém, a gente não estava tendo retorno, a gente não estava conseguindo ter a atração necessária para que o negócio fosse sustentável, né? porque startup não é porque é uma startup que a gente está brincando ali, a gente precisa fazer dinheiro para pagar a conta no fim do dia. Né? Então, é... É, e isso foi um processo muito difícil para a gente. Nós passamos dois anos tentando né, tracionar a plataforma juntos, que era da parte de educação, e encontramos inúmeras dificuldades. Uma dessas dificuldades é alguém, alguém quem trabalha, quem hoje tem uma startup ou trabalha em uma startup aqui de vocês, né? quem trabalha diretamente com o poder público. Né? Então tem um, um só. Trabalhar diretamente com o poder público é um dos maiores desafios que uma startup pode ter. Para uma empresa grande talvez seja um pouco mais fácil todo o processo, mas para uma startup é você praticamente não ter previsibilidade de quase nada do que pode acontecer durante a evolução das coisas e tudo mais. E esse foi um dos desafios da plataforma Juntos. né? A gente chegou a atender 42 mil alunos de escolas públicas né, por todo o Brasil, porém, é, no fim do dia, a gente não conseguia nem receber. Né? Então, por conta de, de uma série de trâmites é, jurídicos, legais, aí que trava todo o processo. Infelizmente, o Brasil, como todos nós sabemos, é um país burocrático e ao extremo. A gente não está falando de uma burocracia simples, né? a gente está falando de algo extremo. E para uma startup sobreviver, ela não pode depender que o governo ou o estado ou a prefeitura vai te pagar em 60 dias. Ela tem que ter o dinheiro na conta em 30 dias, porque é uma startup. Tem dois, três, quatro funcionários apenas e o negócio é aquilo ali. Né? Então, é, eu acho que um dos maiores desafios que a gente teve, na verdade, uma das maiores dificuldades que eu tive, foi justamente construir uma startup, mais de cara tentar atender só o poder público. Esse foi um erro. Né? Então, se vocês, é, talvez, um pouquinho dessa experiência, disso que eu passei para vocês, é, em relação a criar uma startup para atender o poder público, não que você não vai criar uma startup para atender o um poder público. Hoje, por exemplo, eu faço isso, mas é para outras áreas, né? para a área de defesa, área de inteligência, então, para outras áreas, outros mercados. Né? Mas, é, esse talvez foi, a posso dizer que um erro, mas precoce da gente também, porque nós estávamos começando e não tínhamos a noção né, do que era realmente criar um negócio e tudo mais. Mas foi um desafio também, porque a gente não desistiu nesse momento que que identificamos que, poxa, não vai dar certo com a educação, mas e aí, toda a tecnologia, todo o know-how, nós construímos toda uma plataforma de inteligência muito robusta, hoje já beira aí 10 milhões de linhas de código, entendeu? Pela, pela grandeza da coisa. Vamos jogar isso no lixo e cada um seguir sua vida? Talvez não. Talvez a gente possa possa pegar isso e e tentar adaptar em outro cenário, em uma outra realidade. Foi o que nós fizemos é, e hoje né, nós atendemos a, atendemos empresas privadas também, como a Algar Telecom, né, uma grande empresa de telecomunicação. Porém nós nós continuamos no governo, mas que em frentes diferentes. Né? Então talvez se é, se a vontade de vocês é... Alguém tem vontade ainda de construir sua startup, levantar sua startup? Ninguém? A maioria, né? Então, é... se o sonho é esse, a gente é, é extremamente importante vocês pararem, né? analisar um pouquinho nessas dificuldades, essas nuances, e principalmente em relação ao governo. Talvez seja, faz mais sentido é, dedicar boa parte da energia que vocês têm, né? porque eu estou vendo que todo mundo é novo, né? É, dedicar parte dessa energia para construir algo para o privado faz o dinheiro faz a coisa gerar e aí sim você tem mais né, você consegue entrar de forma mais mais mais tranquila no, no poder público né do que fi, do que fazer o que eu fiz que foi eu voltei com aquele ideal né aquela aquele propósito bacana de tentar impactar diretamente a educação do país mas eu voltei justamente para atender o poder público e aí foi meu tiro no pé, né? Mas durante esse processo todo a gente aprendeu muito, né? evoluímos né? E a coisa tomou uma dimensão totalmente diferente do propósito inicial que foi quando eu retornei para o Brasil, né? Então, é, um pouquinho, né? Dessa, dessa, dessa desde a pivotagem até como a Juntos Campos está hoje, acho que é um pouquinho é isso. Né? Maravilha, Diego. Diego, você falou um pouquinho que você viu a dor né, que você trabalha na área E aí você decidiu é, ter a startup Conta um pouquinho como é o processo hoje que as empresas fazem E um pouco da solução que você traz hoje, como é que é? Bom, eu sempre trabalhei é, em grandes empresas é, E a gente Deixa já... juntar tu... um pouquinho mais um microfone Mais perto, melhorou? Agora vai é, então, é, sempre trabalhei dentro de algum time de desenvolvimento, então tinha uma pessoa responsável por trazer essa demanda para dentro do time, o time de desenvolvedores e a pessoa que é, que é responsável por fazer o QA ou os testes. É, eu sempre fui o cara que ficava testando junto com o time, porque quem trabalha com tecnologia sabe que quem desenvolve não gosta de testar. É, quer ver um desenvolvedor gritar é falar para ele que ele vai ter que testar aquilo que ele está desenvolvendo ele acha que o código está perfeito, não, não vai dar erro, não, confia em mim, vai, vai ser bom e não é assim, tem que testar. Principalmente quando a gente fala de time é, com mais de cinco desenvolvedores, que quando começa a ter muito merge no código, a probabilidade de ter bugs é gigantesca. Então, o, o custo de você ter um QA dentro do time para grandes empresas, acaba sendo pequeno. Mas quando você fala de outra startup que tem um desenvolvedor, o sócio fundador, e, ou a pessoa é o, o desenvolvedor é o fundador, ele não tem essa demanda para ter uma pessoa focada em testes e também não tem essa esse capital para manter a, a pessoa ali é, com atividade o mês inteiro, com, com o pagamento dela o mês inteiro porque ele também está procurando escalar o negócio dele, fazer o negócio dele crescer. E aí foi que eu criei o CrowdTest. O CrowdTest, ele auxilia essa pequena e média empresa e startups também porque ele não precisa ter essa recorrência de ter um funcionário contratado oito horas por dia lá. Ele faz o produto dele, submete a nossa plataforma, a gente efetua os testes e, e retorna para ele com o relatório dos testes e os valores dos bugs encontrados. Ele pode fazer isso dez vezes, como uma vez só, e retornar com a gente quando ele quiser fazer um outro ciclo. Então ele leva o relatório para casa, corrige os bugs e daqui seis meses é oh, ó Diego, eu vou lançar uma nova feature, eu vou fazer uma mudança grande, eu quero testar de novo. E aí a gente tem uma base já com mais de 600 testadores é, e aí, ele me dá um escopo do que ele precisa, se é um teste em Android, se é em iPhone, se ele tem algum perfil de idade que ele quer que os cessadores tenham para usar o aplicativo dele. E a partir daí, a gente bola uma proposta e faz a entrega para ele. Maravilha. Aproveitar que você já está com o microfone, falar um pouquinho sobre a importância de apoio, né? Então, da rede de apoio para você fomentar o seu, o seu negócio, né? E aí, obviamente, trazendo um pouquinho do Black Rocks, como é que a gente apoia você? Como é que foi para você estar na rede do Black Rocks? O que você sente de diferença antes de você entrar e depois que você entrou? Acho que para o Júlio também é a mesma pergunta, tá bom? É... A importância do Black Rocks para mim ela é primordial em vários aspectos. Antes mesmo de começar a em pensar em fazer a inovação ser mais escalável, eu já participava de alguns programas de mentoria, de mentorias que o Blackhawks é, cria e, e faz. É, eu participei de dois, se eu não me engano, e depois eu participei do processo de incubação, fui um dos selecionados para ser incubado e, e sou hoje um dos incubados pelo Blackhawks. É, esse apoio é importante em vários aspectos, desde ter um local físico para ficar, porque essa é é uma dificuldade, às vezes você vai fazer uma apresentação para um cliente e ele quer saber onde você fica, ele quer saber referências suas e quando você está com o seu projeto em casa, você não tem referência nenhuma. Então, é, hoje a gente fica no, no, no cowork que é o Rock tem como parceiro, é, que é a Impact Hub. Então, a gente tem um endereço conhecido, a gente pode levar o cliente lá para tomar um café, sala de reunião, toda essa infraestrutura, para mim, que sou de tecnologia, é bem importante. E, e quando eu estava fundando a Inova, eu não tinha esse, esse apoio. É, então, tem o apoio de mentorias, o apoio de infraestrutura em si, é, e também tem o um, tem um dia-a-dia que a gente acaba trocando muitas figurinhas é, em relação ao marketing, comercial. Como eu vim um pouco mais do lado técnico, essa área comercial para mim é bem nova. Então, às vezes, quando a gente vai fazer alguma ação de marketing sobre é, divulgação de bugs, é, contratar os, os testadores, trazer eles para dentro da nossa plataforma, é, é bom contar com esse apoio, um olhar de uma pessoa de fora, para ver se, se faz sentido, se não faz, se está aderente, se não está, se a gente consegue incluir todo mundo é, para ser um testador nosso e deixar bem claro também esses textos. Todo esse apoio tem sido bem importante para mim. Maravilha. Júlio? Bom, a importância de apoio quando você está construindo uma startup. Assim, startup é, é algo que você começa dentro de casa, né, pensando na hora da TV ou alguma coisa que você esteja fazendo. E quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, você precisa ter gente do seu lado. Né? Só que em startup você precisa ter gente boa do seu lado. É diferente de você ter só alguém te auxiliando em alguma, algum processo ou alguma coisa mais simples. Né? Você precisa realmente ter gente boa no começo. Né? Eu acho que o principal corpo né, de, da, da construção da startup é ter gente muito boa do seu lado para fazer a coisa acontecer. Mas, em, em paralelo a isso, você precisa ter também parceiros. Né? E o BlackRock é um dos maiores parceiros que a Campus tem hoje. E a gente tem uma história muito bacana. Né? A Campus ela é, ela foi a primeira startup negra do mundo a ser acelerada pela Oracle. Então, é... Só que isso aconteceu como? Né? Isso aconteceu justamente pela parceria com o BlackRock. Sem o BlackRock, a gente nunca... Iria imaginar, talvez a campus, talvez eu nunca iria procurar isso, mas esse trabalho todo, né, ele foi justo a parceria, né, aos parceiros que a gente tem, de, de, no caso de negócio, né, que é o Black Rocks. O Black Rocks ele é fundamental nesse processo para a gente, porque nós nos tornamos a primeira startup negra a ser acelerada no mundo pela Oracle. Né, e isso é um, é um expoente, isso realmente faz um, né, traz um um ponto bem positivo para o Brasil né porque tantos negros em qualquer região do mundo né porque no Brasil a gente conseguiu esse esse primeiro passo né e então acho que a parceria é essencial quando vocês começarem realmente um negócio né ou ou para quem já tá já tá correndo atrás é eu sei que tem muita coisa que tá nas costas de vocês né como CEO como dono do negócio ainda. Mas é necessário buscar parceria, né? principalmente de aceleradoras, pré-aceleradoras. Né? Hoje a Campus está com o Black Rocks e está com a Oracle. Né? Então é, são, são dois parceiros que a gente tem que, que potencializam em muito né? todo o processo, desde a cadeia inicial né? até a entrega final para o cliente. E, e atualmente a gente está entregando em um volume extremamente absurdo, né, que são 300 mil servidores do Ministério da Defesa, é o programa Mais Médicos. Né, então, é, é, e ter parceiros é fundamental para o crescimento. Né, então, é, agradeço muito né, o Black Rocks, todo o time do Black Rocks, pelo apoio, pelo suporte que a gente tem encontrado ao decorrer dos anos. Né. Legal. Alguém tem uma pergunta para fazer? A gente chegou no momento das perguntas, ou eu continuo fazendo? Tem? Cuidado, só com isso aqui, segura. Tá, olha, tudo bem? Muito obrigada por a sua presença. Eu tenho uma pergunta com relação às emoções. Sabendo que, por exemplo, o Júlio, que fez a pivotagem faz pouco tempo, como lidar um pouco com aquelas emoções de, sei lá, frustração? ou Como afrontar aquela mudança de alguma coisa que você investiu tanta energia? Tá. É, construir startup, eu acho que é um, dos, é um dos desafios que todo mundo poderia tentar em algum momento da vida. Porque é um carrossel de emoções. Né? Na verdade, é, na verdade é uma montanha russa. Não é nem um carrossel que você fica girando ali, mas é uma hora você está bem, outra hora você está mal, por conta de vários sentimentos. É, é coisa que dá certo, coisa que não dá errado. E, infelizmente, essa é a parte ruim do processo de, cri de se criar uma empresa, né? de se criar uma startup, principalmente na área de tecnologia. Mas, felizmente, é, eu não sei... Eu não consigo descrever para você qual que é o qual que é, a, é, é o quão gratificante é isso, entendeu? De você passar por todas as emoções possíveis, né? Então é dificilmente eu, eu eu posso te garantir que nesses quatro anos não tenha nada que eu não tenha passado de dificuldade financeira, de não de ter que entregar e não ter gente para entregar. Então to, é um carrossel, é um, realmente uma, uma montanha-russa de emoções. É muito difícil o processo processo de, de, de manter o negócio né, girando, né? como eu disse eu saí de uma startup né, que era a plataforma Juntos para pivotar e tentar não perder nada que eu fiz né, de trabalho pesado na plataforma Juntos né? a gente codificou muita coisa a gente criou uma plataforma extremamente robusta e se a gente jogasse tudo isso no lixo seria uma decepção muito grande né? não só profissionalmente, mas pessoalmente você dedicar dois anos da sua vida né, dia e noite, trabalhando no mínimo 16 horas por dia e chegar e não, vou jogar no lixo, é um negócio... Então assim, eu acho que no processo de construção de startup realmente precisa... É... E é aquela coisa, você não vai estar preparado para isso, você simplesmente vai dar de cara com, com, com a adversidade É assim que funciona, né? você não está preparado para passar inúmeras dificuldades, em todos os sentidos, em todos os sentidos mesmo, Principalmente emocional, porque o financeiro, você pode estar devendo e tudo mais, que você sabe que lá na frente você vai ter que trabalhar e pagar a conta, certo? Agora, o emocional não. O emocional, ele altera muito, é né? muito radical no processo, nos primeiros anos, eu acredito. Né? Então, até você começar, poxa, agora eu estou respirando, mas é um processo demorado. Né? Eu acho que não existe aquela coisa de, ah, eu construo uma startup, em seis meses eu estou ganhando rios de dinheiro. Isso é muita ficção. Né? Claro que tem as exceções, mas exceções a gente fala de duas pessoas em um hall de 10 milhões de pessoas. entendeu Então, é, na realidade mesmo, a coisa é um pouquinho diferente. Né? Mas, é, come, começa a startup, mas não esteja. Não, não, não, acho que não, não faz sentido ficar presa, ah, eu vou passar por isso e vou passar por aquilo, porque realmente você vai passar. Mas você vai passar com tanta energia durante essas fases difíceis porque você já está engajada, está engatada no processo, que não vai ser tão doloroso, né? apesar de ser doloroso. né Mas mas pode minimizar um pouquinho. né Boa tarde. Em que estágio de maturidade uma startup deve estar na hora dela buscar uma aceleradora, uma pré-aceleradora? Existe alguma recomendação, algum consenso de mercado, ou alguma algum checklist de requisitos que uma startup já deve ter atingido na hora dela buscar o apoio? Você quer. Bom, é, bom, vou falar no meu caso. né? Quando que eu chamei atenção, talvez, né? brilhei os olhos da Maite e do time do Black Rocks. Né. É, é, eu acho que para aceleração, a, a startup ela já precisa ter é, demonstrado o valor de mercado dela e, e ter validado né, o modelo de negócio dela, que é o mais importante. Então, assim, ela precisa, de alguma forma, já estar tá vendendo, já ter já ter estressado alguns pontos é, básicos né, de, um, de um processo de criação, ter um produto. Né? Então, porque eu acho que buscar um, um investidor, buscar um, um, uma aceleradora sem ter um produto pronto, sem ter um produto testado no mercado, pode ser um pouco mais difícil. Mas existe, né? existe se você tem uma boa ideia, é, chegar em alguém, oh, vamos, vamos fazer uma parceria, me ajuda a construir isso aqui. Mas é o interessante, eu acho que o momento ideal é realmente você já ter um produto, né? É, seja ele qual for, mas é ter o produto, ter já um time, né? Pra, porque quando a aceleração lá entra no processo, ela entra para agregar, então ela não, não vai entrar para simplesmente ó, agora você tem que contratar essa pessoa, você tem que contratar essa pessoa, não? Ela vai entender todos os processos que você está fazendo e te ajudar a melhorar esses processos, né? Por exemplo, na parte legal, é, a gente tem um suporte muito grande do blackrock e da Oracle, então assim, né, se você olhar né, um corpo jurídico de uma Oracle, de um blackrock da vida, você tem um suporte desse. Isso faz toda a diferença para quem não tem condições nenhuma de, no máximo, talvez pagar um advogado, né? se você ter, então é, acho que o processo para você se candidatar mesmo, o, o, o momento certo. Talvez seria esse, tem um produto, o né, um produto vendido, validou o modelo de negócio. Modelo de, todo mundo sabe o que é o um modelo de negócio? Quem não sabe? Tá. Então, validou o modelo de negócio. E é, aí sim, eu acho que é um momento né, bacana para você buscar um investidor ou um acelerador e tudo mais. Né? Até porque a briga é insana. Né? No, na Oracle, a gente disputou com 430... Quantas? Quase 500 startups foram, do meu grupo foram 14 né, selecionadas, né, E são startups todas com produtos sólidos, produtos que já estão fazendo aí, né? O seu, né, já tem, já tem, já teve o retorno do investimento, então, é assim, é mais por essa questão também da briga, né? A briga ela é insana, né? Querendo ali um, né, Um pedacinho do, do bolo, né? Então, acho que do meu lado acho que foi um pouquinho isso, né? Uh, Júlio, uh, você já falou a respeito do uh, de você não depositar todos os, os ovos num cesto só do negócio do poder público e tal. Uh, mas assim quem está numa fase mais embrionária, assim quem está na fase assim uh, uh, pensando assim em montar uma, uma startup, né? Uh, quais que você acha que de, uh, deveriam ser ou poderiam ser as primeiras preocupações dessa pessoa assim para evitar alguns erros, assim? Considerando a sua trajetória, além dessa do poder público, né? Coisas mais simples mesmo, básicas, né? Tá. É, por exemplo, nesse sentido do poder público. É, por que, que você tem que evitar hoje tentar criar uma startup já para atender o poder público de cara? poder público é algo que vai envolver várias frentes. É jurídico. É legal, é conhecimento de lei. né? Então é, são pessoas específicas, não é porque só o cara é um advogado e tudo mais, mas são pessoas específicas para conhecimento de lei. Então se você pega, é, você começa a imaginar quantas burocracias, quantos pontos aí que você tem para poder tratar, e se isso aí vai te atrapalhar e tirar do foco, que é o quê? Construir o seu produto, construir sua startup agora. O segredo eu acho que é não ficar preocupado com coisas externas de ah, como é que eu vou vender isso aqui depois. Por isso que eu acho que o grande ponto é vocês trabalharem para construir um negócio, mas buscar iniciativa privada, porque assim, se a iniciativa privada ela gostou, aprovou sua ideia, ela vai comprar. Está aqui, como é que a gente vai fazer, qual que é o processo legal, tal, assinou o contrato e pronto. Então você já tira uma trolha de problemas da frente, né que se você fosse vender para um poder público, por exemplo. Então, tentar... É, no começo focar realmente no que você pretende oferecer como propósito e como produto lá na, no fim do dia. Né? Então é isso é extremamente importante. Né? Eu, eu, eu, eu penso que não basta ter só um produto também, precisa ter esse propósito por trás do produto, porque senão, é, se você for construir uma startup só baseada no dinheiro, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser independente, é, a sua chance de, de dar errado é, é quase 100%. Você tem que focar no propósito. Né? Olha, eu quero solucionar esse problema e eu vou trabalhar para solucionar esse problema. Consequentemente, vem o dinheiro, vem tudo que você, você espera em, na construção de um grande negócio. Né? Só fazendo adendo, que é muito comum a gente que está no outro lado né, da moeda... Ouvi muito que as startups elas já, querem ser, já querem ter investimento na hora da ideia, né? Elas já querem ser investidas e muitas vezes elas não sabem nem justificar o porquê que elas precisam do investimento, mas elas querem investimento. Então tem que tomar muito cuidado, que é entender exatamente qual é a dor que vocês estão tentando solucionar, entender exatamente como é que vocês solucionam, quem paga essa conta, quem vai desenvolver todo esse processo, que é justamente isso que o Júlio está falando, né? do modelo de negócio para posteriormente vocês terem um cálculo mínimo do quanto que vocês precisam para fazer essa operação rodar. E aí os cálculos são desde pessoas, né? muitas vezes se precisa de um espaço físico específico, se precisa de desenvolver um produto ou ter uma, uma, uma tecnologia específica. Então, entender todo esse processo. Mas antes disso, eu preciso fazer um protótipo. Né? Então, o um protótipo é uma coisa muito mais simples, menos robusta, menos a, a, o ideal, né? e sim mais o prático. Muitas vezes as pessoas já chegam com o ideal. Ah, não, eu já tenho o que fazer. E cadê o prático? Então, começa com um pouquinho, desenvolve metade daquilo, para depois você construir. Acho que o Diego tem um exemplo bem bacana disso, que ele tem o ideal, ele tem um objetivo, mas ele ainda está no processo prático. Então, se você puder falar um pouquinho. É, pegando um pouco no gancho da, da Maite, é, tem muitas ferramentas hoje no mercado, e, e grátis, que você com, consegue começar a sua startup usando elas. É, até hoje, mesmo com a Inova, eu uso o Google Forms para várias coisas. É, o MailChimp, é, até o limite, que é, são 2 mil e-mails que ele, que ele suporta para envio... É free, então você consegue usar, até você do, ter 2 mil clientes, você consegue usar lá de graça por muito tempo, não expira, é, até ter a, o dinheiro, o caixa, para você construir a sua ferramenta. A gente tem um projeto de construir uma ferramenta própria, mas hoje a gente usa uma ferramenta que é open source, mas a gente fez uma pequena modificação para atender o nosso, o nosso público-alvo, mas é, a gente não, não, praticamente não teve investimento em ferramentas, é só em pessoas e marketing, algumas ferramentas de marketing que a gente está começando a introduzir agora para dar volume no, nas propostas, né? É, e é o único investimento que a gente faz grande agora na Inova. Muito bacana. Tem mais alguma pergunta? Pois Oi, gente. Meu nome é Ingrid. Eu estou na etapa de ideia ainda, né? Para construir minha startup. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre networking. Eu enxergo nessa fase inicial uma necessidade muito grande de conhecer pessoas, até na questão comercial mesmo, para a pessoa confiar na nossa ideia mesmo, deixar até a gente rodar o um MVP. Eu queria que vocês dissessem como foi realmente no início, para abrir esse networking e conseguir realmente crescer. É, no meu caso, como eu já venho de tecnologia, eu tenho alguns players já, que já são amigos e que eu consigo oferecer um serviço específico para ele e falar que é MVP, olha, é um produto novo que a gente vai lançar, é, ele pode ter erros ainda, mas a gente está aprimorando e a pessoa fala, não, beleza, vamos, vamos rodar. E, e tem a, o a outro lado que eu tinha um, o network do, da área técnica, mas não tinha da área que compra. E é isso que eu venho buscando, investindo em ferramentas que acabam automatizando esse, esse processo. Então, eu defini quem é a persona, quem eu procuro vender. Então, são gerentes de tecnologia, diretor de TI. É, pessoas que são responsáveis pelo produto internamente Então eu mando um e-mail para a pessoa Perguntando como que é o processo de qualidade lá dentro O que, que eles fazem com os bugs encontrados E aí a partir de, dessa, dessa dor Eu começo a apresentar os nossos serviços Que a gente come começa a testar é, Na nossa plataforma o teste acaba sendo mais barato Do que ele tem uma pessoa alocada lá E a partir daí eu começo a fazer o comercial Bom, é... é... Eu acho que no começo, eu, eu, como é que a, campus, a a plataforma Juntos começou? Né? Eu, eu peguei as pessoas que, que estudaram comigo na faculdade, né? eu fiz ciência da computação, e cheguei nesse, nessas pessoas, né? falei, ó, eu tenho esse projeto aqui, essa é a minha ideia, não sei se eu vou voltar para poder tocar isso aí. Né? E o meu primeiro sócio né, da plataforma Juntos, ele justamente foi o cara que foi tocando aqui, porque eu comecei a codificar e ainda estava fora. Né? E aí, assim, eu acho que não sei se vocês ainda estão na faculdade ou se alguém já. Né? Se vocês estiverem na faculdade, é um momento muito importante, muito interessante também para poder é, já estreitar esses relacionamentos com quem você se dá bem também, porque dividir toda a responsabilidade de construção de um negócio não é brincar de. Né? é um negócio sério. Então, é, talvez, eu acho que na faculdade, nos meus primeiros contatos, os primeiros funcionários, foram, vieram da faculdade, de pessoas que eu conhecia. Na minha faculdade que eu fiz, tinha um curso muito bom de direito, então os, os primeiros advogados vieram de lá. Entendeu? Então, assim, são pessoas que eu conheci dentro da faculdade. E, assim, são pessoas que no, dia, no começo eles vão te ajudar, assim, Júlio, eu ligo para o David, um dos advogados nossos, nossos hoje, que veio da faculdade. É, antigamente, no começo, eu ligava para o oh, David, eu preciso fazer esse contrato. Cara, mas não tenho nem ideia... De quanto custa, quanto você vai cobrar. E fala: Não, Júlio, relaxa, vamos lá, vamos sentar. Então, essa parceria é essencial no começo. Porque você não vai ter dinheiro para fazer o que você, o melhor dos mundos. E aquela coisa que a Maite e o Conrado falaram: MVP é extremamente importante. Você tem que começar com MVP. Você não vai entregar. Hoje, a Campus ela tem 23 ferramentas. É uma plataforma extensa, enorme. Mas a gente começou com uma ferramenta. E aí a coisa vai ganhando a proporção. Né, a, medida, a proporção necessária. Então, é, começar a pensar que pessoas que estão do seu, próprio, do, do seu lado podem te ajudar até sem cobrar e tudo mais porque querem ver o seu bem é essencial. Eu acho que tem a faculdade e aí vem muito na, na questão que o Conrado falou da, da experiência se você trabalha em uma grande empresa, aproveita conecta com essas pessoas, porque lá na frente você vai precisar delas. Por mais que seja um conselho, uma ajuda essas pessoas podem te ajudar lá na frente, né? É, só complementando um pouquinho, eu não sei é, qual a sua ideia de startup, mas uma, uma dica que eu dou e que eu tenho usado e tem valido muito a pena, é você procurar outras startups para oferecer seu serviço. Então, eu sei que o dia a dia de startup é corrido. Então, eu vou lá e ofereço testes para uma startup que eu sei que está crescendo. Tem o Sem Open Startups, o aplicativo que você consegue listar todas as startups que tem no Brasil, em São Paulo, por o Estado. Tem outras ferramentas também que você consegue ir listando. Você consegue entrar no site, tem ferramentas para captura de e-mail, tem o... o o Hunter.io, que você coloca o domínio do site, ele traz todos os e-mails daquele domínio. Então você fala, ah, o dono da empresa é o Celso. Vai lá, procura o e-mail do Celso no, no Hunter.io, manda e-mail para o cara, vai na cara de pau que dá certo. Quer hackear o sistema, chama o Diego, gente. Chama o Diego que ele sabe muito bem os caminhos. A gente já está chegando ao final. Tinha mais uma pergunta? Ah, sim. Então, bora. É, eu estou desenvolvendo uma, eu tô com uma ideia para desenvolver uma startup e o meu problema, assim, que eu estou encontrando agora seria a montagem de um time para trabalhar junto. Eu tenho um pouco da do conhecimento para utilizar, mas ainda falta o o que vai complementar essa ideia para dentro desse projeto, onde eu poderia estar procurando essas pessoas. É, a gente sempre orienta para quem está começando e buscando time fazer, ir em eventos ou ir em concursos, então Hackathon, é, Startup Weekend, é, sei lá, criação de uma startup no final de semana, sempre vai ter aquela pessoa que muitas vezes, vai ter, muitas vezes tem dois perfis, aquela que já tem uma ideia e quer desenvolver aquela ideia, ou aquela pessoa que não sabe, mas tem o interesse de trabalhar, de desenvolver aquilo. Esse é o momento ideal para você. Então assim, Hackathon, sempre tenta participar, tenta participar de outros eventos, eventos que estão, de pessoas que estão criando startups, para você já ir mapeando as pessoas que podem estar perto de você. Muitas vezes não sai nem só um funcionário, às vezes sai realmente um sócio. Né? Então acho que é bacana para você nesse momento. Eu vou encerrando agora, então eu peço por favor para vocês acompanharem o Black Rocks nas redes sociais. A gente vai lançar um evento que vai acontecer na Microsoft no dia 15 de março, então fiquem ligados, que é sobre inteligência artificial, um mega spoiler, então acompanhem aí, acho que é bacana para quem está pensando em desenvolver alguma coisa voltada para inteligência artificial. Peço para que vocês acompanhem nossas atividades. A gente sempre deixa aberto. Todas as atividades do Black Rocks, elas são abertas. Então, qualquer pessoa pode participar. É óbvio que as ações que a gente vai fazendo focada nas startups, a gente acaba levando em consideração startups que tenham pelo menos um fundador negro. Beleza? Então, é importante vocês acompanharem, acompanharem nosso trabalho. Vou deixar os meninos agora se despedirem, falarem as palavras finais. E obrigada, gente, por terem participado. tá? Bom, quem quiser saber maiores informações sobre teste, qualidade de software, pode seguir o perfil da Inova QA no Instagram, tem o um site também. E é isso. Se eu puder ajudar em alguma coisa, é só chamar. Obrigado. Bom, acho que no meu caso é a mesma coisa, né? É, Deixem aberto aí LinkedIn, né? Júlio Cosmo, caso vocês tenham é, alguma dúvida, algum conselho, né? Porque todo mundo tá, acho que a maioria está querendo realmente. Né? pôr a mão na massa, fazer a coisa acontecer e saibam que vocês têm pessoas do lado de vocês para poder fazer isso acontecer né? e motivar para que vocês consigam tirar a ideia do papel e fazer acontecer, beleza? Então, está tá, tá disponível os contatos, qualquer coisa, podem me chamar por lá também, beleza?